E assim, nessa época, quando a gente comprava um, um PC, ele vinha um drive de disquete, a Apple já tinha ideia de abolir isso, então ele não tinha, tá? Aqui é um espelho, eu acho da hora essa ideia, e aqui é o drive de CD, que assim, esse drive, ele não tem o um botão de ejetar aqui na frente do, do desktop dele, entendeu? Você tem a caixa de som, você tem a entrada para headset e um o botão de power, não tem mais nada, tá? Pra você ejetar, você precisava do teclado. Então, você vinha aqui, nesse botão aqui. Apertava, ele aprecia esse mesmo símbolo na tela. do né, seu monitor. E ele ejetava. De lado, ele é assim. Gente, se eu tiver um pouco fegante é porque esse computador é pesado, tá? Ele é assim. Eu acho bem da hora o desenho dele. Então, assim, ele tem isso aqui. Né, sei lá, como é que chama isso aqui? Isso é uma alavanca. Pra você levantar. Só que ele é pesado para boa e ele não precisa de chave de fenda para poder abrir tal tá? você simplesmente puxa isso aqui ele desce todo isso aqui é que eu acho da hora nele né? então vamos lá lá dentro ele é assim da seguinte forma slots de expansão de memória né na época era din slots PCI né placa de vídeo NVIDIA GeForce 4 de 64 megas, Aqui é para você colocar o AirPort, que seria o wireless da Apple. Né? O nome correto, na verdade, de redes em fio é, no Instituto de Engenharia Eletroeletrônica é 802.11, né? mas popularmente a gente chama de Wi-Fi Wireless. E a Apple chama de AirPort. Aqui é o IDE né? para você conectar drive CD, DVD, HD. Aqui é o HD dele, um seguinte de 60 GB. Aqui fica o Drive CD ou de DVD. Aqui é a fonte dele. Grande pra caramba. Olha a bateria dele, o tamanho que é. É deitada. Essa bateria já foi pro espaço. Aqui é o cooler dele. Da hora, né? Grande pra caramba. Então aqui dentro é isso, tá? é isso fechando ele tem esse parafuso aqui, tá gente eu falei que não dá para desparafusar, dá, dá mas assim, esses parafusos aqui não são para você abrir como se fosse um PC é simplesmente para trocar essa tampa aqui toda e você colocar outra no lugar se caso ela quebrar essas alavancas aqui também sei lá se é alavanca ou não, é estranho, também podem ser desparafusados entendeu? só que eles usam uma chave de fenda especial não dá para ver aqui Posso uma foto depois? Esqueci de mostrar uma coisa que era o mouse, né? Então, assim, ó, o mouse ele vai conectado aqui no próprio teclado. Tá vendo? O teclado ele tem porta USB, tá vendo? E o mouse, assim, ele só tem um botão, entendeu? esquisito, né? Pra gente tá acostumado com o PC, é um pouco esquisito, né? Só que assim. Esse é o Pro Mouse. o Power Mouse ele já tinha aquela bolinha aqui, só que os próprios usuários de Mac reclamavam que essa bolinha ela não funcionava depois de um tempo, porque ela ficava suja. Aí ensinaram em um site, um fórum, você tirar essa bolinha, limpar, sujeira e colocar ela de novo aqui, né. E se eu não me engano, o Power Mouse ele podia emular o botão direito, né, que assim não tem aqui, mas assim ele emulava, entendeu. Ele realmente não tem nada, entendeu? um botão só. Já o Magic Mouse, é, ele é até da hora, né? Ele não tem fio, ele não tem a bolinha, mas você passar aqui ele reconhece, né? Como se fosse o trackpad do, do notebook, né? Então é isso. Falou! Então é isso. Vamos ligar o Mac, então. Tá? Tô na sala, vou ligar na TV do meu pai. Só esperar aparecer aqui a imagem, apareceu, PC, Blu-ray, beleza. Agora vamos ligar o Mac. Né? legal que... hora que eu ligar, olha o som que ele faz, mano. que da hora, ó. Ouve só, ouve só. Da hora. Então... Aproveitando para poder explicar que o Mac ele não tem BIOS, tá? ele tem uma combinação de teclas que você faz, que ele tem um chip interno dentro dele, onde ele, você pode botar pelo CD, né? maçã, você pode também escolher tá, o DVD, o HD, é, e você pode também conectar ele na rede para restaurar outro Mac, então é isso que ele tem, tá? Ele, por padrão, ele vem com macOS 10.4, que é o Tiger, né? Só que o meu irmão ele fez uma gambiarra e conseguiu instalar o 10.5, que é o Leopard. Entendeu? Ele não deixou senha, então vai facilitar para a gente dar entrar aqui, né? Dei Enter, tá carregando. Beleza, apareceu já a barra aqui e tal. Ele tá aparecendo essa imagem porque eu acho que a bateria já era mesmo, mas tá aí macOS 10.5 Eu vou carregar as informações dele só um momento. Aqui você tem isso aqui, ó. About this Mac. Sobre esse Mac, né? Deixa eu carregar aqui, More Info. Então aqui seria, como se fosse aquele programinha é, Everest, ele reconhece tudo, se você for vir aqui ó, tem sobre hardware, network, software, e por aí vai, aqui ele reconhecia como Power PowerMax G4, como todo mundo pode ver, Vamos sobre o software, Eu vou soltar um momento, macOS 10.5 o kernel dele é chamado de Darwin né? por aí vai. então tá, aí eu pergunto por que, que ele conseguiu instalar porque assim, o 10.5 na verdade ele é para os Macs né? só que com os processadores x86 e esse aqui já é, é PowerPC é uma arquitetura diferente então binariamente eles são diferentes eu vou abrir o terminal aqui e eu vou mostrar só um momento gente dele, né? Beleza, eu vou ler a variável shell. Tá aqui, ó. Tá vendo? O terminal dele é exatamente o bash mesmo utilizado no Linux, né? Lendo o kernel dele comando oh, uname você vê lá que o kernel dele é o Darwin, né? O sistema Darwin. Darwin Kernel, beleza, e lendo o kernel dele com o comando file, vemos aqui ó, que ele tem suporte a arquitetura i386 e PowerPC, esse é o motivo de você conseguir rodar o macOS 10.5 dentro dele né, que é o Leopard, que a Apple estava num período de transição de arquitetura entre PowerPC e para x86, né? Acho que ele era no 10.7 já, que era online, que já não tinha mais esse suporte, que eu lembro que eu vi num cliente que eu fui instalar um outro em 3G para ele. Então é isso. Agora vamos rodar o Linux nele. É. Bom, tá aqui o Ubuntu .7, 6.06, né? A Canonical entregava CDs assim Eu achava da hora isso aqui né? E esse aqui é exatamente para o PowerPC Como você pode ler aqui Entendeu? E vamos rodar Lembra que eu falei que dava para ejetar pelo teclado? Ó, vamos apertar aqui Olha o que aparece ali ó, ó, o símbolo E o Drive abriu aqui Apertando o botão de novo Ele fecha Fecha meu filho Vamos reiniciar o Mac para poder rodar o Linux, bom, isso aí ele está reiniciando, né? Lembra da combinação de tecla? Ó? Eu seguro essa tecla aqui, ó, oh, sei lá, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele vai escolher, é, pra, dá a opção para você escolher o CD, né? Já está fazendo um barulho esquisito aqui. Vamos ver se ele vai reconhecer. Ué, ele ejetou. Bom, isso aí, vamos ver se vai. Beleza, parece que agora a bagaça vai. É isso aí, agora tá indo o Linux, ó, carregou. Welcome to Ubuntu. Dou hey. Enter aqui e vamos carregar o Ubuntu. Tá carregando o kernel. Daqui a pouco ele carrega o Disk, né? E foi. Nessa TV ele aparece um pouco distorcido, né? Mas é só pra provar que o Linux roda aqui. No meu monitor ele aparece imagem normal, não sei. acho que é mais essa TV aqui mesmo, que ele não reconheceu. Que eu cheguei a rodar o Ubuntu há um tempo atrás, né? Vamos ver. Ai, deixa ele carregando, ele vai demorar um pouco ainda. Símbolo do Ubuntu distorcido aqui. Deixa ele carregando aí. configurando o X né? configurando o painel do Gnome e acho que agora foi configurando o gerenciamento de energia Vamos ver. Bom, pra quem já utilizou os bontos antigo, vai reconhecer essa música aqui, ó. Ele deu alguns paus aqui na hora de configurar a interface gráfica, mas tá beleza. E é isso, tá aqui. o símbolo da, da canônica que mas não aparece. Tá aqui, o Ubuntu rodando no Mac. É isso aí. Tá vendo aí o Mac? Tá vendo aí o Ubuntu? É isso aí!